Paz do Senhor, meus irmãos, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós estamos com a oportunidade de, mais uma vez, falarmos da Palavra de Deus através dos comentários da nossa lição da EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar de uma lição importantíssima, é a quinta lição do segundo trimestre de 2020 e traz como título... Libertos do pecado Para uma nova vida em Cristo Nós queremos agradecer a você Pela companhia de sempre Pelo carinho de sempre E louvamos a Deus pela sua vida Nós vamos para um breve intervalo e voltamos Já já Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e hoje nós vamos comentar, como disse anteriormente, a lição de número 5 E essa lição estudaremos no próximo domingo Libertos do pecado para uma, para uma nova vida em Cristo O textual da nossa lição, lição está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 Que diz assim Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou Estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Pois bem, estamos mais uma vez aqui com o professor Joás. É, para nós é um motivo de muita alegria, professor, ter você conosco mais uma vez. Amém, então, e hoje nós vamos estudar uma lição muito importante para a nossa caminhada espiritual, não é? Isso. É, a nova vida em Cristo, né? Finalmente chegamos ao capítulo 2. Nossa, pai! <risos> é, depois de quatro lições, né? a quinta para chegar no capítulo 2. E, assim, ele... os três primeiros versos, ele começa da onde ele parou na, na lição passada, né? Verdade. É, ele começa falando da, daquela velha vida, né, a vida que a gente tinha antes de, de chegar a Cristo, e depois ele mostra o que que Cristo fez, né? E ele apresenta essa nova vida em Cristo como que é, né? E é o que nós vamos estudar hoje, né? Essa nova natureza, essa nova vida, né? em Cristo. Interessante professor que durante esse trimestre as quatro lições que nós estudamos até agora, só dando uma refrescada na memória aí né é, carta aos efésios, saudação aos destinatários a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente que foi a última lição de domingo e libertos do pecado para uma nova vida em Cristo então Paulo já ele mostrou que o plano foi da salvação foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo mostrou a criação desse homem e a queda, depois mostrou o plano de Deus revelado em Cristo, e mostrou Cristo alcançando esse homem, que é a lição que nós vamos estudar hoje é essa nova vida em Cristo. Maravilha, né? Bom demais. Vamos lá, introdução. A presente sessão da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Olha bem, finalmente nós chegamos ao capítulo 2, eu venho falando, essa, ontem mesmo hum. nós comentamos isso, né, nos bastidores aqui no comentário da lição, e a gente falou isso, puxa vida, quatro lições e ainda nós estamos no capítulo 1 de Efésios, agora finalmente chegamos ao capítulo 2. É para ver a riqueza disso que nós estamos estudando, né? É muito rico o conteúdo da carta, né? seis capítulos, mas são seis, cada um deles é riquíssimo. Né? Você pega um verso, você pode se debruçar por ele por semanas né? diante daquele verso. né? Verdade. É, Para entender melhor. Duas coisas que nós vamos destacar, professor, nesse capítulo primeiro aqui é o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Aí nós vamos dividir em três subtópicos: primeiro, a nossa condição anterior. Segundo, nossas ofensas e pecados. E terceiro, né, que na verdade é o 2.1, 2.2 e o ponto 3, né, que nós concluímos aí, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Pois bem, vamos lá. Dentro dessa epístola paulina, né, ele vai falar sobre a regeneração, a situação que nós estávamos e onde Cristo nos encontrou. Né? Vamos falar assim, numa condição terrível. E o primeiro versículo da leitura bíblica em classe relata isso. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aí olha o 2, que, que coisa bacana. Aliás, o 3, né? 2 e o 3. Em que, no outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, aqui mostra a nossa condição como era, né? É, mortos nas ofensas, filhos da ira, filhos da desobediência, né? Não são adjetivos muito bons, né? É, essa era a nossa condição, antes de, de, de Cristo fazer o que fez por nós, né? Antes da gente responder a essa graça é, salvadora que se manifestou, né? É é, era assim que a gente era, né? a nossa antiga vida era nesse nível aí né? de decadência. Né? Era uma coisa muito boa, não, né? Nosso Deus. É, essa condição anterior, né? é, você vê, é, vos, vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa palavra aí para ofensa, né? é, o comentário traz um subsídio é, linguístico aí, paraptoma. Uhum. É, é, é um termo usado para dizer é, aquele soldado que está no, no meio da, da guerra, no meio da luta é aquele soldado que cai do lado, cai do seu lado você está ali na, na luta com um batalhão e tem um amigo do seu lado lutando a mesma luta que você e ele cai né? uhum. esse termo que era usado né, para alguém que cai do seu lado né, lutando a mesma luta né? também é um termo usado para quem... Tá caminhando com você e de repente pisa em falso e cai né? uhum. é, é o mesmo tempo paraptoma é alguém que caiu do seu lado né é é, é, o, é o, as ofensas né que a gente que ele disse que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados era isso né é, é, nós somos nós éramos aquele que caiu né uhum. do lado de quem estava lutando né então uhum. é por isso que ele usa o termo mortos né nos uhum. nossos nossas ofensas e pecado. E é muito bom destacar isso, né? É. Dentro desse capítulo primeiro aqui, ainda na nossa condição anterior, nós vamos ver um termo muito bacana aqui, que do grego, a Marte, né? Daí vem o termo a Martiologia, que é a doutrina do pecado. Isso. É uma doutrina que a gente precisa conhecer, mas não praticar. Não devemos praticar de forma alguma, né? Mas é bom conhecer essa doutrina do pecado é, no contexto da condição miserável com o homem estava e a grande. A grande, a sobre graça e o poder de Deus que nos alcançou. Então a gente vê aqui essa, essa forma que o homem estava, em pecado. E o interessante é que a Bíblia nos diz que Deus nos amou estando nós ainda em pecado. Isso é muito esplêndido da, da parte de Deus em nós seres humanos. Por nós, seres humanos. Né? É, nossas ofensas e pecados, né? a martia aí. Verdade. É... Esse termo é usado para quem para que, para aquele que não faz parte, né? Aquele uhum. que não tem parte em alguma coisa. E para aquele arqueiro, né? Aquele arqueiro que Exato. ao lançar a flecha não acerta no alvo correto. Uhum. né Ele acerta perto do alvo, próximo ao alvo ou longe do alvo, mas menos no alvo, né? Uhum. É, então é, é usado para esse, esse arqueiro que errou o alvo. Né? Nós, na condição de pecadores, né? nós estávamos como esse arqueiro. Né? Imagina a frustração, né? o objetivo é aquele, e não atingiu o objetivo. Né? É, éramos nós, antes antes da salvação em Cristo. Você trouxe um contexto histórico muito bacana, aí que é essa questão de errar o alvo. Pecado é exatamente errar o alvo. É, na, vamos falar assim, entre os romanos e os gregos, né, os militares, havia uma, uma certa punição para quem errava o alvo, né? É. Além de pagar a munição uhum. e sofrer algumas, vamos falar se assim, alguns castigos, né? É. E nessa condição de errar o alvo na pessoa de Cristo, também tem uma consequência. É né? porque o, o, os, os, os soldados, vamos dizer, o arqueiro romano que, uhum. que cometesse esse, esse erro, né, esse equívoco, era uma ofensa a, a, ao batalhão, né? Uhum. Errar o alvo é uma ofensa, é ofensivo. Né? Então ele sofria as devidas punições aí, né? é, E nós, a parte que cabia a nós era a morte né? é é, O salário é do pecado é a morte né? Então é, é. nossa condição antes da salvação não era nada bacana Agradável, né? né? É. Mas graças a Deus que é, antes mesmo do homem ser formado Já havia um plano de resgate, um plano de salvação Antes da fundação do mundo e esse plano veio estar, ou veio, é, vamos falar assim, se completar né, na sua total evidência em Cristo e nos alcançou. Graças a Deus por isso. 2. As nossas ofensas e pecados. A má conduta em que, em outro tempo, andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então aqui ele faz três destaques. 2.1. Né? andaste segundo o curso desse mundo. Vamos falar um pouquinho desse mundo aqui. Mundo não é, é, é terra. O mundo aqui está falando sistema. de um sistema maligno, né? É, é, e isso é perceptível, né? Você percebe que é, na sociedade há um sistema. Que ele é controlado pelo maligno, isso dá uhum. para perceber empiricamente, né? você observando com cuidado, você percebe. Né? É, quando, quando o Senhor diz que o mundo jaz no maligno, né, é disso que ele está falando, é né? desse mundo, desse sistema. Uhum. Né? É, porque no sentido de planeta, né? mundo, planeta, terra, é, é, é do Senhor que fez, né? Ele é dono de tudo, né? Não tem nada que que não esteja sob o domínio dele, né? Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, faz, é fala, o sal, canta o salmista, é né? Verdade. Então é, esse mundo aqui, é esse sistema que parece que se opõe a Deus o tempo todo, né? É, quando a gente observa esse sistema em ação, a gente, é, a impressão que a gente tem é isso, é um sistema é todo que está preparado para se opor a Deus. Né? É, né, é, então é, é, é desse sistema aí que a gente está falando né? E outra coisa também em relação a esse mundo e a esse sistema João falou, né? não há mesmo mundo nem o que no mundo há Está falando do sistema mundano é. e o que esse sistema impacta na vida daqueles que aderem a ele é, João está falando da mesma coisa que Paulo está falando aqui uhum. do curso desse mundo Curso né? é, é esse mesmo sistema, né? A gente, é, nós somos cidadãos de uma outra terra, de um outro país, né? Verdade. Nossa nossa cidadania é celeste, isso não exclui a nossa cidadania ter sim, sim. terrena, né? Mas é, a gente não deve se apegar tanto ao sistema, né? Verdade. Terreno. Verdade. Né? Porque nossa pátria é outra. E só destacando é. ainda essa questão mundo. Né? João 3,16, que é um texto muito conhecido Fala que Deus amou o mundo Aqui está falando de pessoas Isso. É totalmente uhum. diferente o contexto né? Não é esse sistema Exato. É, bom, é, é bom a gente entender isso Porque Faz. de repente fala assim ah, Por que, que aqui fala mundo e está falando de sistema E aqui fala mundo e está falando de pessoas Então é bom aos nossos ouvintes aí Entenderem bem essa questão Que a Bíblia vem falando A gente sempre ensina que um texto Fora do contexto vira um pretexto E aí vira uma heresia é sempre bom olhar o contexto, né? Eu, eu, quando eu falo de manga, pode significar um monte de coisa. Verdade. Você só vai saber de que manga eu estou falando, se é a da camisa, se é a fruta. fruta. Você só vai saber de que manga eu estou falando se você souber o contexto. Exatamente. Né? Então, o é, é, vale, mesmo princípio vale para o texto aí, né? Bacana. 2.2. Primeiro, nós falamos aqui, andando segundo o curso do mundo. Então, a advertência era exatamente essa. Uma segunda advertência, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui está falando o próprio Satanás, né? Isso, o príncipe das potestades. Esse sistema, né, uhum. é, ele se opõe a Deus por um motivo, ele está nas mãos desse principado, né? Uhum. Ele é regido pelo príncipe das potestades do ar. Então, é por isso que ele se opõe a Deus. Né? É, a gente não pode se enganar de, de, de achar que é, é possível salvar o sistema é possível é, redimir Mudar o esse... sistema não a gente a, a nossa tarefa de redimir o mundo ela está naquele outro âmbito que a gente falava, né das uhum. pessoas Exato. Né? É, o sistema não tem jeito ele está na agora ele está nas mãos do príncipe de móvel né? né vai chegar a hora que é, o próprio senhor vai reinar sobre todas as coisas mas esse momento é escatológico ainda está uhum. tá chegando está pertinho né verdade verdade e por fim nesse capítulo primeiro aqui andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos é, vamos falar um pouquinho dessa carne e pensamento porque tem gente que pensa assim mas que carne é essa que pensamento é esse é. isso é, é, é, isso é muito bacana é, olhando para esses três âmbitos que ele fala aí de andar uhum. né é, o curso do mundo o príncipe das potestades do ar e a, a, fazendo a vontade da carne dos pensamentos uhum. né? quando Paulo usa esse termo para andar ele não usa um termo qualquer né? o, a, a palavra lá é peripateu né? uhum. é uma palavra que, que quem gosta de filosofia conhece uhum. muito bem né? é, Aristóteles usava o método peripatético uhum. né? é, é o quê? Você tem uma patologia, um problema, né? É, e, assim, você não ataca esse problema para resolver ele. Você anda em volta. Uhum. Por isso é peripateu é andar em volta. Né? Você uhum. anda em volta, você circula o problema, anda em volta do problema, que aí você está analisando ele, está olhando ele de várias per perspectivas. Uhum. Né? É, isso tudo, você, você não está parado diante do problema. Né? Uhum. Você está... É, você não está atacando ele de frente para resolver, mas você está fazendo alguma coisa e isso é para resolver o problema. Está analisando, né? né? Então, esse era o método de Aristóteles, né? Uhum. É, e quando Paulo usa essa palavra, é, ele está querendo dizer... É, é, ele está querendo chamar atenção para esse método, né? Uhum. É, porque a gente, antes de vir a Cristo, é, a gente achava que podia é, lidar com os nossos problemas nós mesmos. Uhum. Né? mas ele mostra no texto que isso não estava dando certo, né? é, ele mostra, é, a, gente, a gente tentava resolver o problema, a gente circulava o problema, andava de acordo com o que a gente achava, né? uhum. tanto é que ele fala, andava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades, né? É, andava segundo os nossos próprios desejos uhum. Isso tudo é, é andar E é circular o problema uhum. né? E nada disso Resolvia para resolver Nada disso era efetivo para resolver o problema Aí é Cristo verdade. veio resolver o problema E é interessante isso Porque a gente vê que tudo está no controle dele né é. Tudo está no controle dele e se falando da carne, ele não está falando um simples amontoado de carne, de pele e osso, né? não. Está falando de desejos, de emoções Isso. e de todas as coisas que nos levam, nos levavam né? contra ou se opunha ao que se chama Deus. Isso é muito bom a gente lembrar. Capítulo 2, nós vamos dar uma pequena paradinha daqui a pouquinho aqui, né? Só, mas vamos, vamos adiantar aqui só o início aqui desse capítulo 2 e a gente fala um pouquinho disso depois também. O capítulo 2 vai falar sobre vivificados pela graça. Então, o primeiro capítulo aqui apresentou a condição que estávamos em pecados. Já no capítulo 2, nós vamos falar é, vivificados pela graça, que é o dom gratuito, né? De Deus, né? Graça é o favor e merecido de Deus aos homens. É, essa, e, e, essa graça, ela é uma prova do grande amor de Deus, né? É verdade. É, o como que a gente sabe que há um Deus que nos ama, né? É só olhar para essa graça. Né? Essa graça é a maior prova do amor de Deus. Verdade. Né? Ele, ele enviar o próprio Filho, né, para tomar o nosso lugar, a nossa pena, né, para pagar, para pagar pelos delitos que nós cometemos, né? Verdade. Então é a maior prova do amor de Deus. Verdade. E nós falamos aqui que nós somos alcançados pela misericórdia, pelo amor divino. Isso não vem de nós. Isso vem de Deus. É. É de graça, né? De graça, de <risos> graça. Pois bem, nós vamos dar uma pequena paradinha aqui, um pequeno intervalo, e voltamos já já com o segundo bloco do nosso programa, e nós estamos falando hoje de uma lição importantíssima, que é a nova vida em Cristo Jesus. Não saia daí, voltamos já já. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse programa é o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caratinga, aqui na Rua Princesa Isabel, número 52. Nós ainda estamos com os nossos templos fechados, mas a igreja está em plena atividade. Estamos convidando a você a assistir um de nossos cultos através da nossa plataforma no YouTube, a DEC TV. Acesse o nosso link, participe conosco. Geralmente os nossos cultos são transmitidos ao vivo, às terças-feiras e às quintas, às 20 horas e aos domingos às 19 horas e no domingo pela manhã às 9 horas da manhã, o estudo dessa lição que estamos é, resumindo aqui o comentário dela agora. Mas no domingo você pode assistir através do nosso canal no YouTube, a Deck TV. Fica atento às nossas programações aos nossos cultos, às nossas transmissões, e seja abençoado e edificado pela palavra do Senhor. Deus te abençoe pelo carinho de sempre que você está conosco, um abraço a todos os profissionais envolvidos direto e indiretamente nessa área da saúde, agora nesse momento de pandemia, estamos orando por vocês, tá bom? Estamos orando por vocês, pedindo que o Senhor os cubra com a sua graça, com a proteção do céu, e que esse momento de pandemia passe logo, em nome de Jesus. Professor, nós vamos voltar aqui é, no segundo tópico aqui da nossa o segundo capítulo e a parte 2 vivificados por sua graça. Primeiro, nós somos alcançados em amor e junto com o amor nós somos vivificados pela graça de Deus. É uma outra coisa esplêndida de e, Deus para nós, né? Isso aí é muito bacana que é, é, é até chamar a atenção para a conjunção adversativa, né? Uhum. Ele vem falando da, da, do que do que nós éramos antes da uhum. cruz. Né? e bate aquele desespero assim mas como assim né? uhum. é, a nossa situação era terrível demais muito. aí Paulo vem com o um mais né? uhum. mas poderia ser contudo, todavia uhum. entretanto né? é, Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou aí a história muda toda de figura né? é aí muda o cenário todo, né? fomos alcançados pela misericórdia, pelo amor de Deus e a nossa história mudou isso e é mudou por completo, bacana, né? É. é, professor, eu fico pensando assim, é, alguém fala, alguém, eu já vi muitas pessoas falar assim, como é que pode, rapaz? pessoa está na igreja hoje, é um ex-pinguço, um ex-maconheiro, um ex-sei um ex, lá, tantos adjetivos é, ruins né que essa pessoa tinha. Mas eu quero te falar uma coisa: é isso mesmo. A Bíblia fala que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. É? Por isso é, é o muito amor com que nos amou né? É um verdade. amor é, é, Paulo ali não está falando de, de tamanho Embora o amor de Deus seja grande Também verdade, como Deus é, verdade, né? verdade, é verdade. Mas ele está falando mais de intensidade Do que de tamanho né? Muito amor né? Então não tem, não tem é, atrocidade Grande demais Que não, não, seja, não esteja Capacitado para ser coberta por esse, por esse amor que é muito, né? Que é intenso. Verdade. E de uma forma incondicional, né? É. Deus não esperava nada em troca, né? Claro. É, Deus então, amou. Gratuitamente. Verdade, uhum. verdade. É claro que em troca, nós, seres humanos, né? Deus nos amou, nós entregamos a Ele a nossa vida. Isso nós estamos, não é troca, nós estamos correspondendo com o amor de Deus. Isso é, não é uma barganha. É um absurdo receber um amor tão grande e, é, e não não pelo menos não se achar é, é, impelido a responder de alguma maneira. Verdade. Eu sei que eu não sou capaz de responder esse amor tão grande. Verdade. Mas é, é, é impossível não pensar nisso, não pensar em, em responder. O que, que eu faço para responder a esse amor tão grande? Verdade. Tem que ter alguma coisa que eu posso fazer. Né? Isso não é legalismo, isso não é salvação pelas obras, não, não se trata de nada disso, né? É, verdade que alguns acusam disso né é, hum. mas é, é todo mundo que sempre que você é muito amado né hum. a atitude natural de quem é muito amado é devolver o, o amor né verdade. é retribuir né o contrário disso é ingratidão ou coisa pior né se é que tem algo pior do que oh, gratidão verdade verdade <risos> é. e não é nem por uma questão de simples falácia é mais por um comportamento por uma atitude né é uma atitude. É natural que, que Exatamente. haja contrapartida. Exatamente. Né? Exatamente. Até mesmo porque a vida da, da, da pessoa é mudada pelo, por esse grande amor de Deus. É impossível que a, alguém que experimente esse amor de Deus não retribua, né, com pelo, pelo menos um comportamento, uma atitude diferente em relação a Deus. Nós falamos isso na última lição, né, o, o, o nosso relacionamento com Deus, ele é na vertical, mas ele precisa ser também na horizontal com o nosso próximo. Isso é, é a gente vê a resposta para quem gosta de bíblia, né, acaba uhum. vendo vendo isso na bíblia também, essa uhum. resposta. A gente disse aqui que é natural, mas você vê na bíblia, Romanos 5:8, né? Deus prova o seu amor para conosco, é né? que que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. É tá? Mais. Aí você vê textos como Romanos 6:4, 2 Coríntios 5:17, João 10:10, 10. Mas, você lê Gálatas, por exemplo, 2.20, uhum. né? é, eu vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Isso é uma maravilha. Né? É, você vê ali, é, num contexto desse texto aí, você vê que é uma vida entregue a Cristo. É né? Né? É, esse homem morreu para si mesmo, né? e ele entregou a sua vida por completo nas mãos desse Cristo que salvou ele. Então, é uma contrapartida. Verdade. Né? É uma resposta, no sentido disso que a gente está falando verdade. aqui. Verdade. Né? E tudo isso para uma eternidade, né? Porque a nossa vida aqui é muito passageira, mas pois a eternidade é. era, o próprio nome já fala, né? Pois é, por isso que a responsabilidade do salvo é grande, porque muito o que ele grande. faz aqui é, é, Ecoa, tem, né? é, é, é, tem ecos lá na eternidade. Né? Verdade, verdade. Bom, nós vamos encerrar o comentário dessa lição então falando sobre esse terceiro tópico, viu? o terceiro capítulo, a salvação, não vem das obras. Isso é muito bom a gente destacar também, porque senão a gente tira o mérito de Cristo e joga nas obras humanas. É. E está errado. É. Ponto 1, um, a graça como meio da salvação. Nós não vamos ler aqui, mas é... A graça, o próprio nome já fala, é um favor de Deus e merecido para nós, os seres humanos. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou. E, então essa salvação não vem daquilo que eu faço. A salvação, ela advém de Deus. Através do que Cristo fez por nós. É, a graça se manifestou salvadora uhum. a todos os homens. É verdade. Né? É, uhum. a, a, a salvação de Cristo veio pela graça. Né? Essa graça ativa o nosso livre-arbítrio. É né? Aí a gente escolhe a cruz. É né? Então, é, eu não sou salvo porque eu escolhi, eu sou salvo porque ele me ofereceu e eu uhum. respondi a oferta. Né? Tudo isso capacitado pela graça. Então, eu não tenho mérito nenhum, porque foi a graça que ativou a minha é liberdade, né? o meu é livre-arbítrio. É, e a graça, essa mesma graça que ativa o meu livre-arbítrio para a salvação, que essa mesma graça que me salvou, né? ela, ela me capacita a viver uma vida de acordo com... É o caminho que eu escolhi. Verdade. Né? E o caminho é estreito, apertado, né? Mas o final dele é prazeroso. É tudo pela graça, né? Verdade. E o segundo tópico aqui para a gente encerrar: obras como evidência da salvação. E aqui a gente lembra de Tiago, né? É, eu não faço boas obras para me ser salvo. Eu sou salvo e por isso eu faço boas obras. É. Como saber se se uma pessoa é salva, né? Alguém pode ter certeza da salvação, claro, né? Olha, olha, você vê que uma, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensava em si mesma, vivia afundada uhum. em vícios. Sim. Aí você vê ele sendo alcançado pela graça, você vê que ele muda de vida, não tem mais vício, né? não vive mais só para si, procura agradar as outras pessoas, ele procura fazer algo para diminuir o sofrimento de outras pessoas. Uhum. Né? Às vezes até outras pessoas sofreram como ele sofreu, né? alguém que sofreu, com vício de álcool, por exemplo, às vezes se dedica, depois da salvação, se dedica a trazer luz para pessoas que ainda estão nesse caminho. Né? Então você vê, é, você reconhece o salvo, é, não é pelo discurso, não é, você reconhece o salvo pela atitude dele, né? e pelo, fala muito alto, pelos né? frutos os conhecereis. Né? como e pessoa, fala muito alto, né? né? Fala muito alto. Na verdade, o, o, o testemunho fala muito mais... Fala mais, de uma forma bem melhor né, e fala com uma tonalidade muito maior do que a própria fala, a própria conversa, a própria é, o, o padre Antônio Vieira, quando ele pregava, ele usava essa figura de linguagem. Né? O pregador hum. bom, ele não, ele não prega só para os ouvidos, ele prega para os ouvidos e para os olhos. Isso é muito né? interessante. É, né? Antônio Vieira é chique. É muito interessante. <risos> Então, professor, nós falamos aí da conclusão, né? antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Isso é, a Deus. É, Isso é muito de bom. De filhos da ira, filho da desobediência, agora. Filhos por adoção, filhos adotivos de nós Deus. Nós podemos até falar, né? De condenados ao inferno, com a manifestação de Cristo e a salvação, agora eleitos e predestinados ao céu. Benção. Muito bom, né? Bom demais. Nós chegamos ao final do nosso programa, mas antes da gente encerrar, nesse momento aí de tensão, de medo ainda que estamos atravessando, nós queremos fazer uma oração por você e abençoar a sua casa. Se você pode, feche seus olhos conosco e vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por esse momento importante que estamos falando da tua palavra. Te louvamos pela vida de cada um dos nossos ouvintes, dos amigos irmãos em Cristo que estão conosco todos os dias, estão acompanhando conosco esse momento difícil que estamos atravessando e a nossa oração nesta hora é, Pai, que o Senhor venha abençoar Todos, em nome de Jesus, que o Senhor venha proteger a nossa casa, os nossos filhos, que o Senhor venha guardar nossas vidas, que o Senhor venha nos livrar desse momento complicado, que o Senhor venha dar estratégia para os empresários que estão sofrendo com esse momento difícil e que todos nós saiamos fortes desse momento que estamos atravessando agora, dessa pandemia. Senhor, conforte, Senhor, e console os nossos corações e nos ajude a vencer, no nome de Jesus. Queremos nos despedir com a paz do Senhor. E desejamos você um, um, uma semana abençoada e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.